Trazer essa reharmonização desse trecho da música tá, Para quê? Para que você conheça também outros caminhos harmônicos para chegar nos acordes, né? No caso aqui, diminuto de, de passagem, ok? Inversão de acorde, não é? Também temos aqui 251 que foi usado e você vai ver essa aplicação nesse tutorial, tá? É apenas esse trecho que eu toquei mas vai ser de grande ajuda para você, tá? Isso aqui é um projeto piloto, é claro, é o primeiro né, que eu faço assim. Se você gostar, comenta aí, ok? E eu vou estar tá fazendo mais vídeos assim, se der certo, né? Tá bom? Então, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também aí na descrição tem essa cifra que eu estou usando e tem o link do meu curso VIP. Digo VIP porque as únicas pessoas que conseguem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas são os alunos do curso VIP, Tá? Então, fica meu convite aqui para você se matricular. Vamos lá, então. O arranjo está em Dó, tá? Começa aqui, né, com Fá com baixinho Sol, tá? Fá com baixinho em Sol, Porque ele vive... Você pode fazer o Dó aqui ou o Dó aqui, tá? E a gente vai dar uma olhada, né, e entender isso, tá? Então, ó. Bemol com baixo em dó. Tá? Ó, eu tô invertendo aqui. Vocês estão vendo? Mas se você não quiser inverter, você pode fazer aqui, ó. Tá? Ó, porque, ó tá vendo? Si bemol com baixinho em dó. Depois dó com mi. Posso no, ah, no fá, fá, sustenido diminuto. Tá? Agora é o interessante aqui. Esse Fá Sustenido Diminuto, ele na verdade faria uma passagem para Sol né? tá? Normalmente é isso né? ah, oh. Beleza? No caso aqui desse estilo ele ia é vir para esse acorde Só que a gente vai usar ele, vai subir e vai descer de volta para o Dó Então vai fazer ó. Porque ele vive tudo um jeito mais simples ó. Direita pra cifra mostrar certo. Ó. É, porque ele vive, tá vendo? Dó, né? Aí vai vir aqui um Si bemol com baixinho. Ó. Posso crer? Beleza? Fá no Lá maior. Fá diminuto. Porque Fá diminuto. Ele viu Dó com Mi, né? Agora a gente vai pular menor. É, de onde saiu, por exemplo, esse Lá menor Porque o básico dessa música seria aqui né, ó. Porque ele vive Posso crer no amor Porque ele vive Temor não há Dó, fá Dó, sol tá? Então A gente fez todo o caminho Para chegar em fá tá? Porque ele vive esse acorde, né? Ele acaba sendo aqui um dó-sus, né? 9-4. Então é um, um ré com sétima, tá vendo? Nona e quarta, tá? Esse acorde, ele é a preparação para cair no fá. Só que ao invés da gente ir dele direto para fá que já daria certo, ó. o Fá, a gente coloca um dó com mi tá? que vai dar super certo ó. aí o que que acontece eu fiz aqui né um Fá sustenido diminuto que aqui ele ia preparar para quê para esse acorde aqui ó que é um dó com baixo em sol por quê? Dó com baixo em sol ao invés do Dó porque continua sendo Dó, só que você criou um caminho harmônico, cromático, né? Muito usado nesse estilo, tá? Só que aí que vem a, a, a grande sacada aqui: ao invés de eu, depois do Fá sustenido diminuto, eu cair no Dó com sol, eu vou fazer um caminho inverso e vou cair no Dó com Mi porque continua sendo o mesmo acorde, é tudo Dó maior, né? Então, ó. Porque eu vivi beleza? Posso crer no amanhã? Tá? Porque eu, porque, porque então eu peguei dois de minutos. dois minutos para voltar para o Mi. ou seria o dó maior né seria como se eu fizesse isso ó. Tá? só que para manter essa ideia do caminho dos baixos então eu fiz ele invertido porque beleza e aí tem um lá menor aqui ó Temor não lá né? por que que eu vou do dó comigo para o lá menor porque dentro da harmonia, das funções e tudo mais, eles são acordes que são relativos. Eles estão dentro da mesma função, tá? É, a gente tem aqui a função dominante, né? E eles são acordes que estão dentro da mesma função. Então, o dó tem função tônica, ok? O mi menor tem função tônica dentro do dó. E o lá menor ele, ele também ele tem participação tanto na função tônica como na função subdominante. Por quê? Porque dentro de um Lá menor, ele tem Dó. Dentro de um Lá menor, se você acrescenta um Fá, ó, ele vira um Fá com sétima maior. Então, ele é uma ponte entre as duas funções. Tá? Além do mais, ele também é um relativo de Dó. Né? Então, ó porque Eu só mexesse um dedo aqui ó Eu teria um Lá menor com sétima Tá vendo? Ó, Dó com mi. de empréstimo modal, tá, é, então, quem é esse acorde, beleza, ele é o sétimo grau da tonalidade menor, tá, então, empréstimo modal, você vai pegar emprestado o acorde do mesmo grau, só que da tonalidade é, inversa, no caso, né, então, por exemplo, se está uma maior, e você quer um acorde de empréstimo modal, você pega da tonalidade menor, por quê, ó, Dó menor, ó, Dó, menor, beleza? Aí vai vir aqui, ó, tá? É o Ré diminuto, Mi bemol, beleza? Fá menor, Sol menor, Lá bemol, Si bemol, sétimo grau, tá? Na tonalidade de Dó, seria o Si diminuto, né? Então eu peguei emprestado esse acorde, tá? Ó, Aqui eu vou pro tipo, dominante. Tá vendo? Então, ó. Porque ele vive. Lá menor. Beleza? Aí de novo, Fá com baixinho em Sol. Mais bem. Sei mesma ideia, tá? De caminhar o baixo, né? Tá, ó. com a mão direita, ó seria aqui, né? Mas, vou fazer assim né, que vai ficar melhor, deixa eu ver hora eu fiz aquela ideia do diminuto de passagem para do... está nas mãos do céu, Jesus, que vivo, que está. ok, então, essa aqui é uma ideia sempre caminhando, tá, deixa eu ver aqui, então, a gente fez um, dois, aqui, na minha, minha vida, de minuto de passagem, para Tá nas mãos Aí aqui eu só peguei O acorde relativo do meu Jesus Dois de dó ir mais longe, mas não dá, tá? não posso fazer um vídeo muito longo, é, estuda, anote os acordes, tá? tem a cifra aí para você baixar, pense sobre ela, depois tente aplicar em outras músicas, tá bom? E aí, dependendo de como for, eu trago mais tutoriais assim, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, tchau!